Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo um pouco mais temático, mais técnico sobre cana-de-açúcar e não tanto em relação ao Excel. Então, meu amigo, se você eventualmente caiu aqui procurando mais o Excel Ferramentas, peço para você selecionar outros vídeos aí na playlist, tá? Porque hoje nós vamos falar de cana-de-açúcar a pedido de nossa querida Milena Gonçalves que eu vou falar depois da abertura na vinheta. Então, toque a vinheta para a gente começar a conversar sobre como é que funciona o ritmo de pagamento pagamento de cana-de-açúcar para produtores. Um beijão! aí pessoal, hoje o vídeo de hoje, como eu disse na minha abertura, nós vamos falar de acompanhamento para pagamento de cana. E quem gentilmente nos pediu este vídeo foi a nossa querida Milena Gonçalves, que mandou gentilmente uma mensagem pra gente. Então, Milena, um beijo pra você, tá obrigado aí por acompanhar o canal. Infelizmente você tem um primo que chama Ciro Cita, o bicho é citado, então um beijo pra, também, pra você também é citado. O estado é o bicho, né, de exalco, então, então Cirão, é um grande parceiro nosso aí, brincadeiras à parte, fica de olho pagar galera. Bom, o que, que nós vamos falar hoje no vídeo de hoje, Paulo? É como funciona a questão do pagamento de cana. Claro, né? Para que você tenha uma compreensão mais interessante do vídeo, é fundamental que você entenda um pouco como é que funciona o sistema de pagamento de cana, como é que funciona o concecana, etc. Eu vou fazer uma breve explicação, mas caso você queira saber um pouco mais de detalhe, aí fique à vontade, tem os manuais, etc. Como é que funciona, Paulo? A safra de cana-de-açúcar, se eu pegar aqui no centro-sul, ela vai, né, a moagem efetiva, ela vai de abril até novembro, dezembro, mais ou menos ali. E o que que acontece? Como nós estamos falando do mercado que envolve commodities, cada mês e cada dia, se você for ver, o preço da remuneração, ela acaba sendo diferente. Só que isso, vamos lá tentar a explicação. Então a safra vai de abril a novembro. Então, só que o produtor, quando ele vai entregar cana, ele não vai lá e fica entregando 5 toneladas de cana. Ele entrega, nesse período que nós temos, ele entrega uma determinada parte do ano. Ou né, ou dia, ou mês, sei lá o que foi, dependendo da escala de produção dele. O que que acontece? Só que o preço que ele vai receber por essa matéria-prima, pochete, e você que está nos assistindo aí, ele tem que vigorar em cima da safra como um todo e não em cima simplesmente do ano, do, do dia ou do mês que ele acabou entregando, tá? Então, o que, que acontece? É como se eu fosse vender um negócio para o Paulo e eu não tivesse certeza do quanto eu vou receber, que é o que acontece. Por quê? Porque você está trabalhando com o mercado de commodities, que o preço ele pode alterar. Então, para que meio que seja suprida essa demanda, imagine que um produtor começou a safra, pochete, e entregou a sua cana ali em julho. Ele não pode esperar acabar efetivamente o período para estar tá recebendo porque ele tem toda uma questão de fluxo de caixas, coisas de custo que ele tem. Então como é que funciona a dinâmica de pagamento? A safra em si vai de abril a dezembro. De janeiro a março você tem o período de entre safra, porque no fim o preço que vale é de 12 meses. É complicado de explicar aqui de forma rápida e como eu disse para vocês, não é o intuito do, do vídeo. O intuito que a nossa querida Milena colocou é, eu sou produtora de cana, minha família é, eu não sei exatamente. O negócio é o seguinte, Pochete, eu sei como é que funciona com secana, e eu vou entregar minha matéria-prima e vou receber um percentual em cima dela. Como é que eu faço para efetivamente conferir se o que eu recebi, o quanto eu tenho para receber quando efetivamente encerrar a safra? Então é isso que nós vamos falar no vídeo. Hoje, entendeu? <risos> Nenhuma, né? tudo bem. Então o primeiro aspecto que nós temos que colocar, Paulo, a unidade de pagamento, no caso da cana de açúcar, como eu posso dizer, a referência, a diretriz, ela é dada pelo ATR, açúcar total recuperável. Então engana-se né? quem chega lá e fala assim, estou entregando tantas toneladas de cana, porque na verdade o que você vai estar entregando é quantidade de açúcar por hectare ou por tonelada de cana efetivamente. Por isso que a unidade de medida, a unidade de pagamento do setor acaba sendo ATR, a Açúcar total recuperado. Aliás, eu tenho um vídeo do Consecana no canal. Depois você procura aí Consecana, botando Excel que você vai achar. Então, ali, Paulo, olha que bacana, né? A gente já vê, isso são dados reais da safra passada do Consecana São Paulo, a gente já vê um comportamento meio que. Claro, aí, né? Por que, que a coisa varia tanto? ó? Sem come... pegar em abril, que começou a safra, o preço foi de 0,6423, ou seja, 0,65 centavos para cada quilo de ETR. Se você for para maio, 0,6195, Junho, 5,966, 5,972 e assim por diante. Ou seja, cada mês que você entrega a sua matéria-prima, ela está sujeita a um diferente tipo de preço. função, como eu disse, de sazonalidade, de você tá trabalhando com commodities. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se fácil aqui né que geralmente acontece porque Paulo que chega em janeiro fevereiro e março o preço da TR sobe no caso aí já parou a pensar isso, não? isso aí dói no seu bolso porque que isso aí sobe pessoal você tá fazendo cana cana você vai fazer açúcar ou etanol quando que eu falei para você que acaba a moagem a moagem acaba mais ou menos em novembro dezembro chega em janeiro fevereiro e março você não tem moagem certo ou seja você está diminuindo a oferta do produto, a demanda é a mesma, o preço sobe. É por isso que as usinas tendem a estocar etanol para a entre safra para conseguir vender o um preço mais atrativo. E é por isso que o preço do etanol no começo do ano, ele acaba sendo um pouco mais elevado. Então é por isso que nós temos isso aí, beleza. Então, se, for, se você for ver aqui, ó, nós temos o preço mensal e temos o preço acumulado, que, ou seja, que é o preço ponderado que vai se ajustando. O que, que eu estou falando, Paulo? se você é um produtor que entregou sua cana em julho você vai receber por ela 59 centavos por quilo de ATR só que o que acontece o preço que vale efetivamente para fechamento é 06579 então você vendeu você entregou no momento que valia 059 só que você tem que receber 065 então o que que acontece para você não ficar esperando você receber tudo no final e passar um ano sem ter entrada de caixa no seu bagulho você tem que receber uma parte no começo é assim que funciona o sistema. Para relacionamento de produtor, quando você entrega, você vai receber aí é relação pontual, mas geralmente fica na casa dos 80 20 ou seja, você entregou, você não recebe tudo você vai receber 80% do que você entregou, os 20% vai ficar de ajuste pro final da safra, já que você não sabe o que vai acontecer com o preço, então vamos lá, vou desocultar aqui Milena a planilha para que a gente trabalhe, então o que que eu fiz aqui, montei uma estrutura assim relativamente simples para a gente trabalhar, tá Paulo, Ó. então aqui mês de entrega eu coloquei os meses que efetivamente você pode entregar a matéria prima, tá, isso aí claro, aí am... eu eu entreguei em março, aí o problema é seu, efetivamente, tá? Coloquei aqui, teoricamente, o que, que funciona. De abril a novembro. Então, vamos supor que Paulo Pochetti, ou nossa querida Milena, foi lá e entregou aqui, em junho, a sua matéria-prima. E você entregou aqui, Paulo, sei lá, 25 mil toneladas de cana, tá bom? E aí, você vai entregar um determinado qualidade. A sua cana, ela vai ter uma determinada quantidade de ATR por tonelada. Essa quantidade, vamos colocar aqui, sei lá, 130 quilos por tonelada. Aí, tem um monte de coisa, né? Pessoal que entrega mais em julho vai ter o ATR melhor. Porque aí a gente vai ter que ficar falando de fisiologia, né? Se chove pouco, a TR sobe, porque a cana acha que vai morrer, então ela concentra mais, eu não vou entrar no detalhe, senão cabe uma aula aqui de, sei lá, um dia a gente conversando sobre isso. E você vai receber 80% de que você entregar. Então note aí que eu estou fazendo uma divisão bem clara, né? Entre o que, que eu vou receber na entrega e o que, que eu vou receber no acerto. Se eu vou receber né? a proporção de entrega, se eu vou receber 80% da entrega, você concorda comigo, Milena, que vai ficar 1 menos 80, vai ficar 20% para eu receber? receber mais para frente? Beleza? Pois bem, uh, então é isso. Entreguei em junho, 25 mil toneladas, com uma qualidade de 130 e vou receber, quando eu entregar no mês seguinte, valendo o mês anterior, claro, eu vou entre receber 80%. Pois bem, Paulo, em junho, qual foi o preço que nós vamos receber? 0,5966. Em agosto, qual que vai ser? 0,6173. Então, depende do mês que você entrega. Inclusive, se você entregar em mais de um mês, a cada mês que você entregar, vai valer, vai valer uma coisa diferente. Então, por isso que dá para fazer uma versão até um pouco mais complexa dessa planilha ou simplesmente é, replicar as colunas. Pois bem, o preço que vai valer vai o que está aqui. Então, eu vou fazer via um PROC V simples, tá? Caso você tenha interesse e não use o PROC V, recomendo assistir outros vídeos. Igual PROC V. Eu vou procurar esse valor aqui, pochete, ponto e vírgula, nesta base de dados. Beleza? Nem vou travar nada porque eu não vou puxar ele para os outros lugares. Ponto e vírgula, número índice 2, referência falso. O que, que eu tô fazendo, menina? Simplesmente eu tô indo na minha base, mandando ele pegar o mês de entrega ali e trazendo essa informação. Olha lá, Paulo, no mês de junho deu 05966. Isso é o valor da entrega. E o preço de acerto quando você for efetivamente acertar a sua conta da safra, quanto que você vai receber, Paulo? Você não vai ter que acertar, qual é o preço que você vai receber? E responda aí. Não, o preço, ó, isso aqui, isso, eu faço essa pergunta, isso é um ponto importante, ó. O preço de quando você entregou é o 0,5966. E o preço de quando fecha é o 0,7646? Não, porque o preço de 0,7646 é o preço só de março. Você tem que trabalhar com o acumulado da safra, que foi 0,6579. Então olha que bacana, quando você entregou, você vai receber 0,59. O que fechou foi 0,65. Você vai falar assim, é, eh, mas 0,05 real, né, 5 centavos por quilo de até não dá para Segura aí, você vai ver se não vai dar nada. Então, qual foi o preço por tonelada de cana, Paulo, que você efetivamente recebeu, tanto na entrega quanto no acerto? Na entrega, 0,5966 por tonelada. Vezes 130, ou seja, cada tonelada de cana que você efetivamente entregou, você vai receber R$ 77,56 por ela. Cada tonelada de cana que você vai entregar no acerto, ou que vai receber no acerto, o valor da tonelada vai ser de R$ 85,53. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Querida Milena? Ó, quando você entregou a sua cana, ela valia R$ reais no acerto, para fim de acerto, na verdade você recebeu a 77, mas ela valia 85. Então é justamente essa conta agora que a gente vai fazer. Olha que bacana, Paulo. Qual que é a receita que você vai ter na entrega? Quantidade de cana que você entregou, vezes o preço a que você entregou, vezes a proporção a ser recebida. Olha que bacana. Então, nesse cenário que a gente colocou aí, ó, você terá... Você vai receber efetivamente... Vai falando daqui a pouco, pochetão. Você vai efetivamente receber um 1 milhão e 551 reais, 100, 1 milhão e 551 mil reais, 1 milhão 551.160 mil reais. Isso é o que você vai receber na entrega. Só que não é isso que vale a sua matéria-prima, porque falta ainda o fechamento. Se você esperasse a safra acabar, e fechar efetivamente o preço, qual que era o valor efetivamente que você tinha que receber? Mesma linha de raciocínio. Vamos aqui, ó. Você vai pegar o preço daí de acerto, ou o preço final de safra, vezes a quantidade entregue. Então, no total, pochete, olha que bacana. Era para você ter recebido, se você tivesse uma bola de cristal e soubesse quanto ia dar, se você fizesse isso com certeza você ia estar extremamente rico, você, vai, você ia receber reais Ou seja, Paulo, quando você entregou, você recebeu isso, era pra você ter recebido isso. Ou seja, quanto que vai sobrar pra você receber a hora que fechar a safra? aí seu animal, esse menos esse. Ou seja, você tem uma quirela ali, né? Quirela, entre aspas, de R$580,00. E... Mas tá bem, Paulo, nós só estamos falando da receita. Vai ver os custos dessa bosta pra você ver como que é tem um monte de nego O cara tá tendo que ser eficiente pra produzir cara. Então, com isso, minha cara, Milena, você tem uma planilha de conferência. Se você seguir essas orientações, você teria que ter recebido na entrega R$1.551.000. A safra efetivamente fechou, deu 238 Você tem em aberto, para receber, portanto, em final de março, começo de abril, mais R$587.000. Mil reais. Então, olha que negócio bacana. Claro, como eu disse para vocês, essa proporção aqui ela pode mudar. Vamos supor que você recebe 90%, Paulo. Olha lá. Aí você já adiantou um pouco mais no começo e vai sobrar 393. Por que que isso é bacana, pessoal? É bacana no seguinte sentido. Porque você precisa de fluxo de caixa para gerar a sua atividade. Você imaginou você deixar para receber tudo no final? Você colocou todo o bagulho lá para produzir e vai ficar o quê? Um ano sem receber, esperando fechar a safra? É por isso que tem esse mecanismo de ajuste. Se você tiver liquidez, mas mesmo assim é mais fácil receber antes, nem que você aplique e faça outra coisa. Isso é para outro assunto. Bom, então assim, se você for fazer efetivamente uma conta, quanto que você recebeu na entrega, Milena? Você recebeu 1 175 dos 238. Então, na verdade, você recebeu 80, 82% da entrega. E no acerto, efetivamente, em termos proporcionais, você recebeu os 18, o que falta, tá? Então, com isso, eu acho que cumpre aqui, apesar de um pouco complicado explicar os porquês das coisas, mas a lógica do recebimento, Paulo, você consegue já ter uh, uma ideia, tá? E outra coisa agora, até para complementar para você aí, Milena, uma, uma linha de raciocínio. Montei até uma tabelinha de dados aqui, Paulo. Ó. Imagina que você pode entregar cana nos diferentes meses, de abril a novembro e ter diferentes tipos de ATR para esse mesmo a quantidade de cana. Ou seja, um ponto extremamente importante quando você for dimensionar o seu fluxo de caixa da fazenda. Quanto que vai ficar de acerto para você receber dependendo de quanto você entregar a sua cana e dependendo do ATR que você pode ter? Entendeu a lógica, Paulo? Então, olha que bacana. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, Milena. Selecionar a minha base de dados, dados... Teste de hipóteses, tabela de dados, a gente já fez isso 10 vezes no canal aqui, tem um monte de vídeo, eu adoro tabela de dados, essa é a minha preferida. Célula de entrada de linha, Paulo, é o ATR, não é? Vou lá na minha tabela, vou colocar ATR. Célula de entrada de coluna, quem que é? É o mês. Hora que eu der o Enter, olha lá que bacana. Dependendo do mês e da qualidade que você tiver, você vai ter, esses são os, os cascateamentos de recebimento que você vai ter na, na entrega. Ou seja, Paulo, olha que negócio bacana, né? Olhando aí fluxo de caixa, mineira. Se o seu ATR efetivamente... É, 130, vamos supor aí, o melhor mês que teve, claro, isso só vai conseguir fazer depois, mas o melhor mês que teve para você receber a maior parte foi justamente entregar em junho. Olha que bacana. Aliás, se a gente observar esse dado, agora que eu tô me tocando isso, né? Considerando todos os, todos os dados que a gente tem aí, talvez o mês de junho, coincidentemente, né? para fins de fluxo de caixa, ó, seja o mês que, dado o comportamento de preço que você teve, seja o melhor mês em termos de sobrar menos valor para receber no final, seja o pior mês, né, porque eu tô falando de acerto, seja o pior mês para sem entregar cana. Ou seja, quem entregou em junho, de, diante dos preços que nós tivemos ali, ficou com mais valor para receber no final. O que, de certa forma, vamos ver aqui, é um negócio meio óbvio. Por quê? Paulo? Porque junho foi o mês na minha base de dados de menor e é, menor histórico de preço. Pessoal, Milena, eu acho que foi isso que você pediu. Se não ficou claro, por favor, você tem o meu WhatsApp. Fique à vontade para a gente bater um papo aí. E também espero ter auxiliado outras pessoas, outros técnicos aí do setor. Que acabam aí precisando desse tipo de acompanhamento. Cinco vídeos hoje, Paulo Pochete. Vou tomar o meu chope com muito prazer e curtir o meu final de semana, tá bom? Então, um beijo pra todos vocês, um beijo especial pra você, Milena, um beijo especial pra você, Ciro Excitado, seu bundão, tá bom? Bom final de semana, um beijo. Bom final de semana, o cara pode estar assistindo o vídeo na segunda, mas é que se for. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana, Pochete. Teneu de cana agora? de cana. Tchau. Thank <music> you.